Bom dia pra vocês, só mais uma vez aqui na escola Alchester de Godói Andia, Jardim Pérola, onde eu vou falar com o Natan e, e Ricardo, Natan, Ricardo. fala pra nós aí, ó, quantos minutos é de jogo aí que vai ter aqui? Então aqui vai funcionar. Bom, são dois times, cada tempo vai ser de 7 segundos com tempo de 2 minutos. 7 minutos? minutos? É, com tempo de 2 minutos para descanso. Certo. São dois tempos e regras normais de futsal. Entre bola pra frente na, no meio de campo, no meio de quadra, na é verdade. Certo. Linha lateral são 5 segundos pra bater, bola não pode ficar dentro da quadra, pé na linha reversão, tudo isso com reversão. Bola você não pode pegar dentro da área, que senão é falta. E sem contato, o goleiro também tem 5 segundos pra soltar a bola pra início do, do tiro de fundo. Aliás, quantos time tem pra, pra esse jogo aí? Aqui agora? No todo. No sim. total? É. 10 times, são 10 times. 10 aqui é 4, aqui é 4, 12, 12. times. 12 times, perfeito aí. Vamos mostrar um pouco pelo portal SB Notícia. Obrigado. Eles fazem parte da organização aqui do evento. E vamos mostrar um pouco mais aí, ó. Os alunos aí. Vamos lá, mostrando um pouquinho mais aqui pelo portal SB Notícia. Vamos oh! lá. Oh! Todo mundo tem classe. tem classe A professora de educação física torneio interclasses acontecendo aqui nesta manhã aqui de quinta-feira então você é goleiro mesmo? sou ah mais um pouco aqui pelo portal sb notícias rádio brasil estou na escola ao de Godoy andia no jardim pérola onde os alunos e a diretora a diretora aqui da escola promovendo aí interclasse aqui vocês estão ao vivo hein? é sério é, ao vivo e a cores. Olha olha lá. É você que vai no Instagram, Zé. Olha lá. Como que é? Como que é? Instagram? Arroba de ovo Perfeito. É Mas a sabe que não faz E Aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias Rádio Brasil.